Vão... Ai, que bom! Ah, a moça sentar aqui, né? não, senta aqui, a mulher tem que ficar sentada, né, no cofeio. Ai, na verdade, as mulheres, elas têm que sentar. Se Você não gosta que as mulheres é. sentam as Ah, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Dá um joinha no canal do seu Alzheimer. Né? Dá joinha, dá bom dia, daquele jeito que ele gosta que você sabe. As mulheres são maravilhosas, elas são maravilhosas, elas sempre dão tudo de bom que elas sempre a nós, né? Hoje eu tô aqui, nesse estilo de gala, ganhei, ganhei da moça que me dá sopa, não se preocupem, aqui não vai rolar tapa, nem bufetada, não é o Oscar, calma, calma, como prometido, com o Dr. Alzheimer foi pra Ucrânia, foi lutar lá, e eu estou aqui substituindo ele, eu trouxe uma entrevistada hoje, a dona Jurema... A Dona Jurema, como todos já conhecem e quem não conhece, é a mulher do presidente da CC. Então nós trouxemos ela hoje aqui para nós tirarmos, tirarmos todas as nossas dúvidas de como é ser uma mulher, que é a mulher do cara mais top do Brasil. Dona Jurema, é um prazer recebê-la aqui. Ai. Estreando como presidente. Então, vamos lá para a nossa primeira Ai, eu sou então, muito tímido é, Então, eu sou um rapaz muito tímido Um rapaz de família Eu é, fui criado assim na rua Respeitador Alguém é, que, pensa que, é, que a gente mora na rua Não é respeitador, né é respeitador As mulheres são tudo As mulheres são divinas, maravilhosas né? Sou um homem de muito respeito Vamos lá para a nossa primeira pergunta, a pergunta que as pessoas querem saber Como é ser a mulher do cara mais top, mais conhecido, mais brabo e que defende o Brasil aí de todas as todos violências possíveis e que comanda todos os super-heróis do Brasil? Como é que é ser essa mulher? pode tirar essa ideia que o presidente do OCC não comparece, a não ser, nos crimes e de batalhas dentro do Brasil, sabe? que ela era a mulher dele, senão eu não eu sou um homem de família, um homem respeitar né? não, enfim, ela se assim, encantou por mim, não tem culpa de ser tão lindo, né? Não é muito frustrante, isso. enfim, esses são outros, outros, outros assuntos. Eu não sou uma mulher invejosa, eu não sou! João Juliado, João Juliado né, com a senhora né, sendo a mulher né, do, do, do ah. presidente do OCC, que dá tiro. Né, eu, eu gostei muito de dizer que é o meu primeiro trabalho. Eu venho entrevistar uma mulher de tanta importância com a senhora. Né, no, e, então, a, a dona Jurema, a senhora tem filhos com o presidente do OCC? Eu tenho cinco filhos! Cinco oh, filhos! Filho. Cinco filhos! Eu, filho. Eu, Eu tenho cinco filhos! Eu um sou parenteira! Ele um bateu e saiu criança! E tô firme forte! E ela ainda acha que comparece, mas não comparece, Imagina, Enfim, esse é um outro detalhe. É, então, algum deles tem muita semelhança, a senhora acha que a partir do momento que o senhor presidente você então, se não puder mais defender o brasil onde um deles vai vai vai conseguir suceder o pai e, assim é feroz Tudo que é problema. Mas eu tenho desatento.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 Acesso do Timber não consigo, sabe? Então eu vou. né, continuar a entrevista aqui, dona Jurema. Aonde eu sou a sua cama? Só vai dormir? Eu durmo lá no viaduto Conceição, mãe. No viaduto? O senhor não vai dormir na minha casa hoje? Eu...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 Esse é o problema do homens, eles começam lá, estar e depois começa a trabalhar e trabalhar! E aí! Ah! Burcina fico do outro, porquinha! O Chinho é por filho de uma Ah, tem duas Isso aqui acaba calma com a vida da gente! Aqui eu testigo! Não tem mais transar! Só que trabalhar! Trabalhar é bom! Dependendo da situação, trabalhar é muito bom! Não! Eu fui embora desse programa!